estava perto do território que Jacó já tinha dado ao seu filho José, era aí que ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio dia, chegou uma mulher da Samaria para tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber, os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus... E quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu-lhe Jesus, e todo aquele que bebe desta água terá sede de novo Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede E nem tenha de vir aqui para tirá-la Senhor, vejo que és um profeta Os nossos pais adoraram neste monte Mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar Disse-lhe Jesus Acredita-me mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai Vós adorais o que não conheceis Assim a salvação vem dos judeus Mas está chegando a hora, e é agora Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade De fato, estes são os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, sei que és o Messias, sei que o Messias que se chama Cristo vai chegar. Quando ele vier, vai fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da Sua palavra, e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos.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 Subimos ao Monte Tabor na companhia de Jesus, onde ele se transfigurou, revelando a sua face, mostrando-se a nós. Hoje Jesus nos leva para junto de um poço e ali, sentados com o mestre, descobrimos que ele tem a água viva que mata a nossa sede. Vejamos bem, no início do cristianismo, a Quaresma para as comunidades primitivas era não apenas um tempo de penitência e de conversão, era também um período de preparação para aqueles que não tinham recebido o batismo receberem esta graça no Sábado Santo, na Vigília Pascal. Sendo assim. A quaresma está muito ligada ao batismo. E nós vamos ver hoje o maior dos simples batismais, justamente a água. Hoje o povo de Deus na primeira leitura reclama a Moisés pedindo dar-nos de beber. Eles estão numa travessia exaustiva no deserto e eles sentem sede. E quando a gente sente uma necessidade que é básica, a gente facilmente pode ficar irritado disso. E é isso que acontece com aqueles homens e mulheres que agora começam a exigir de Moisés que ele lhes dê de beber. Deus intervém com a sua graça e ordena a Moisés que com o um cajado ele vira uma rocha e dali brota água. Que sacia aquele povo. E é justamente daí que vem aquela expressão, tirar água de pedra. Ou seja, quando eu faço algo muito difícil e tenho que constantemente encontrar solução, eu digo, olha, hoje eu tirei água de pedra, lá é tirar água de pedra. Moisés enfrentou isso. Se Moisés... Pela graça de Deus, ferindo a rocha, fez jorrar água. Agora, Jesus, no alto da cruz, tendo o seu coração ferido pela lança, ele que é a rocha firme, do seu coração aberto, jorra a água que nos dá vida eterna. Sangue e água... Brotaram do peito do Senhor E esta água é o próprio Espírito Santo Derramado em nossos corações E o Espírito Santo nos dá esperança Uma esperança que não decepciona Mas não é uma esperança De uma ilusão que nós nutrimos Ou que nós depositamos em alguém É a esperança cristã de que Deus é aquele que permanece fiel. Isso também nos impulsiona a ser fiéis. Jesus hoje, diante de um poço no Evangelho, também vai mostrar o quanto é necessário a água. Ele tem a humildade depois de uma caminhada também exaustiva, naquele calor ardente, de pedir água àquela mulher que ele encontra ali ao meio-dia à beira do poço. Mas o que uma mulher estava fazendo na hora mais quente diante de um poço, sendo que era costume que as mulheres e outras pessoas buscassem água ou no comecinho da manhã ou no final da tarde, justamente para se poupar do calor. É porque aquela mulher não queria ser encontrada. Havia algo no seu passado que fazia com que ela se retirasse, se isolasse. E naquele momento o amor de Deus a encontra. Jesus ele rompe com todas as barreiras dos preconceitos. Primeiro, ele se dirige a uma mulher, coisa que era proibido naquela época, falar com uma mulher a sós. Segundo, Jesus era judeu e os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus quebra esta muralha. E por fim, aquela mulher era pagã. Ela pertencia a uma outra religião que havia se misturado com o judaísmo. Jesus, num só encontro, ele coloca abaixo todos os preconceitos em relação à mulher, em relação à sua raça e à sua religião. E ele puxa a conversa. Neste diálogo, o Senhor abre caminho para um encontro mais profundo. E esta mulher, de certa forma, está na defensiva. Quando Jesus lhe pede humildemente de beber, ela diz: mas como é que tu, sendo judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana? Normalmente, quem é vítima de preconceitos também pode ter este preconceito em relação a si mesmo, para não dizer um bloqueio. E é claro que é fácil às vezes a gente dizer assim: ah. Fulano tem preconceito dele mesmo Mas apenas quem sente a dor de ser rejeitado E de começar a interpretar que em tudo haverá rejeição Sabe o que é isso Aquela mulher por ter sido ferida Dentro de uma história de repetições de erros Agora fica até mesmo um tanto atenta a qualquer gesto de acolhida, um tanto desconfiada frente a tamanha proximidade. E Jesus pedagogicamente vai mostrando que a sede que ela tem é maior do que a sede que Jesus sente naquele momento. A sede de Jesus... Não é apenas de água, ele tem sede de pessoas que se voltem para o Pai, de resgatar pessoas para Deus. E aquela mulher que agora pode oferecer a água a Jesus, começa a perceber que ele tem uma água que vem de encontro aos anseios dela. O poço... Na Sagrada Escritura é o local em que muitas pessoas se encontravam para conversar. Inclusive no poço, até uma história bíblica de um casal que se apaixonou ali. Era como um ponto de encontro, um point, digamos assim. E agora este poço é o local do encontro de Deus com o ser humano, cuja alma é sedenta de Deus. Vamos um pouco para adiante, no alto da cruz Jesus vai dizer, eu tenho sede, esta sede do Senhor é justamente de atrair muitos para esta vida eterna que ele tem para nos dar. E quando Jesus se coloca até vulnerável naquele primeiro momento aparentemente, não é? Ele está adentrando a história de vida de uma mulher que, de fato, se encontra vulnerável. Ele conhece mais profundamente aquela mulher como ela não se conhecia. E o encontro com Deus leva a esse autoconhecimento e ao conhecimento do propósito de Deus na nossa vida, diante das outras pessoas. E para aquela mulher, que até então via Jesus apenas como um viajante, agora ela começa a chamá-lo de Senhor. Depois, ela vai reconhecer que ele é um profeta. E por fim, ela se dá conta ele é o Messias que havia sido esperado pelo seu povo. Aquela mulher estava com o balde vazio ao chegar ali e também com o seu coração vazio na solidão, na desesperança e por conta até mesmo dos seus desacertos na vida. E ela começa a perceber que a água que Jesus vai dar não é simplesmente material. Esta água que traz ânimo, que traz esperança, que parecia que havia sido perdida por ela. E no fim é ela que pede, tam de beber desta água. O poço é simbolicamente o local da procura. Porque quando alguém chega numa situação deplorável, costuma dizer, eu cheguei ao fundo do poço. Outras pessoas, quando caem na própria consciência, vão dizer assim que lá do fundo do poço elas enxergaram uma luz. E é justamente o que acontece com esta mulher. Ela voltava constantemente àquele poço... Querendo tirar daquela água que não era capaz de saciá-la. E outras vezes ela tinha que retornar e sempre nessa dinâmica muito parecida com alguém que alimenta um vício. A pessoa se dá conta num dado momento em que aquilo não preenche, não completa, mas a sede de amor, de felicidade é tão grande que volta para o erro. Outras pessoas, até dentro de relações, podemos dizer, tóxicas, relações até abusivas, mesmo se dando conta de que estão perdendo a sua dignidade e em casos especiais estão colocando até a sua própria vida em risco e não é qualquer caso. Nós não podemos agora chamar qualquer coisa de relação tóxica. Muito cuidado com isso, viu? Porque às vezes algumas pessoas, por se desagradarem com alguém que falou alguma verdade, ah, tal pessoa é tóxica, ah, e meu relacionamento é tóxico. Calma, estamos falando de algo que realmente fere a dignidade humana. Aquela situação em que a pessoa realmente se dá conta... De que as coisas estão insustentáveis, mas ela não consegue se desprender e ela volta constantemente, mesmo tendo consciência de que não dá mais para ficar daquela maneira, volta. Por quê? Porque tem sede de amor e talvez tenha se acostumado àquilo que tem aparência de amor, mas não é amor. E aí que está a verdade sobre esta busca. O que eu quero, no fundo, é o amor. E aquela mulher, como vai dizer o Evangelho numa outra versão mais extensa, já tinha tido cinco maridos e o que ela tinha agora, na verdade, não era dela, porque era pela metade, era incompleto. Então a gente já pode imaginar a história, não é mesmo? Aquela mulher se dá conta de que ela está diante da fonte do amor que a acolhe que não quer a ela pelo prazer que ela pode proporcionar, mas a ama por aquilo que ela é. É assim o amor de Deus. E esta mulher, quando ela se encontra com o amor de Jesus, se encontra com a sua própria história, que pode ser agora restaurada por Jesus, ela não fica querendo amor só para si mesma, como alguém que agora só quer encher o próprio balde, não é? de satisfação e realização própria, é alguém que diante de tanto amor, sente a necessidade de compartilhar, ela está transbordante deste amor, e ela então corre até o povo dela e vai anunciar, dizendo que ela descobriu o Messias, foi uma experiência pessoal,